Fala meu amigo, beleza? Olha, vou estar fazendo um review aí desse pedalzinho aqui, tá? Chegou pra mim recentemente aqui, ok? Vou falar aí o que, que eu achei dele, ok? É, vamos ver aí como é que funciona as opções e etc. Tá? Lembrando, não é uma vídeo aula exatamente sobre DD, é sobre o pedal, ok? Então a gente não vai entrar em conceitos, tipo o que é o feedback, o que, que é, ok? Então a gente vai ver é, basicamente o funcionamento do pedal, beleza? Então eu comprei esse aqui na, no AliExpress, ok? pedal chinês, né? a fábrica é chinesa. A de olho, ok? Veio junto com ele uh, palhetas, três palhetas da de olho também, de brinde. Esta aqui, deixa eu ver se você enxergar aí. Esta palheta aqui, tá? Ah, uma palheta boa, gostei dela. Ah, eu não, uso, não vou, vou acabar não usando ela, porque eu já uso essa aqui, né? Eu uso uma aqui, assinatura de um pedrote, ok? Então, são parecidas, mas quem sabe se eu perder essa aqui eu uso essa outra. Beleza? Então vamos ver aí. Vou, vou colocar logo pelo amor Mojo, tá? Lembrando. Vai ter review aí de outros pedais também. Tá? Tô com alguns outros aqui. Tem esse aqui. Esse aqui eu quero fazer logo logo pra vocês. que é um reverb. Tem o um chorus. Tem o um vintage overdrive da Joyo. O British Sound já, já fiz. Review. Vai estar tá no finalzinho do vídeo aí, Tá? Telinhas aí, beleza? É só você olhar lá o review do, do, da simulação de amplificador para ver que tá bacana aí, beleza? Então bora lá, vou colocar aqui, vou testar ele juntamente com o Drive, Overdrive, para vocês verem como é que se comporta aí, beleza? Então bora lá, vou aproximar aí a tela. Bom, então vamos lá, a conexão aqui tá funcionando da seguinte forma: entra no Vintage Overdrive, passa pelo Drive, simulação de amplificador e por último aqui o nosso delay, ok? Uh, depois eu vou mostrar para vocês tudo tá o, o board todo montado em outro vídeo ok tô sem cabo ainda não consigo ligar todos os pedais certo então basicamente aqui vamos já à estrutura do pedal né a gente tem aqui conexões uh, de alimentação 9 volts você tem aqui saída mono entrada mono tá uma entrada aqui que até onde eu sei é para poder você conseguir modificar aqui utilizando um um pedalzinho por fora né você vai fazer a seleção do, do modo do delay certo não testei então não, não posso afirmar com muita precisão sobre isso certo mas uh, basicamente até onde eu sei é isso beleza então entrada conectei aqui saída normal não tem opção de bateria então só alimentação 9 volts aqui você tem quatro knobs. Tá? o primeiro knob é o mix o segundo é o modo do delay você tem quatro modos a gente vai testar os modos depois você tem o time depois você tem o feedback Tá? E os botões aqui, ah, onde você faz a operação aqui com os pés. Basicamente, ponto número 1. Um. Gostei bastante do fato do, do, dos botões aqui serem fáceis de apertar. Não precisa fazer força. Tá? Eu aperto aqui tranquilamente ó, com o dedo. Okay? Isso pra mim já é um ponto positivo, bem bacana. Diferente desse aqui, né? que fazer força esse aqui ainda mais. Tá? Então, ah, gostei desse ponto positivo aqui já certo? Um dos pontos aí, tap tempo, bem importante, tá? Gostei bastante do tap tempo, bem fácil de utilizar, basta, deixa eu ligar o pedal aqui, basta apertar os dois aqui ao mesmo tempo, tá? Então, já está feito, já está configurado, certo? Uh, vamos começar aqui pelo mix, né? O mix aqui, vou, a guitarra tá limpa, tá? A gente vai tocar depois aí com... Uh, aqui tá salvo um delay já. A gente vai tocar depois aí com o drive com a distorção tá overdrive distorção pra vocês verem como é que se comporta ok então a guitarra tá limpa tá mix aqui eu vou deixar zerado mix tá zerado tá certo aqui a gente tem um mix vou começar salvando aqui já tá é, observação importante tá você vai conseguir fazer a alteração aqui entre os modos só vem que vai piscar aqui direto tá sempre que você movimenta alguma coisa depois de salvo tá salvo, deixa eu botar no canal A. Tá salvo. Tá, sempre que eu movimento, ele pede para salvar, certo? Observação, tá? Esse aqui é um delay digital, não é delay analógico não. Então, sempre que eu movimento, ele pede para salvar, salvei, OK? Qualquer é movimentação, salvar, certo? Para salvar, você tá movimentando, é só vir aqui nesse botão, apertou, já tá salvo. Beleza? Depois aqui eu tenho o modo, né? Vamos já trabalhar os modos. Tá que é para você ver a diferença. Uh, vou deixar aqui marcado aqui no primeiro modo, certo? O nosso primeiro que é o copy. O que, que é o copy, né? O copy ele vai ser exatamente a cópia da sua guitarra. Tá? O som que você produz, ele vai replicar, certo? Então, uh, esse aqui é o que eu mais utilizo, tá? foi o, o, o que me fez optar por esse delay aqui. Isso e outras características aí, tá? Vou falando à medida que o vídeo for avançando. Depois a gente vem para o segundo modo aqui, que é o analógico. Tá? Você vai ver que ele vai sofrer uma leve alteração. Deixa eu aumentar o mix aqui. Ele vai sofrer uma leve alteração na, na repetição. Né? Tá? Ele, ele meio que vai fechando. Né? Tá? Eu particularmente não utilizo isso aqui, uh, raramente. Eu uso mais o com modulação, o né? modulation, e o copy. Tá? O copy eu utilizo geralmente quando eu vou fazer solo, com distorções. E o modulation quando eu preciso fazer uma base, tipo worship, Preciso de algo numa onda um pouquinho mais, mais uh, com modulações, né? Tá? E depois aqui a gente tem o nosso uh, modulation. Você observar que ele também sofre a cauda, né? A cauda dele leva uma alteração, tá? E essa alteração é tipo um chorus, né? Que ele pega. Fica bem legal se você for utilizar pra tocar o worship aí. Pelo menos eu curto bastante. Certo? Depois a gente vem pro 4, que é o reverse, que sinceramente nunca vou usar na minha vida. Tá? É um sei lá que diabo é isso né não sei o que está tá acontecendo com isso aí não tá mas é, é então eu não utilizo então para mim o mais útil aqui é a opção 1 e 3 certo então é, a vantagem desse delay que eu gostei bastante é que você tem dois canais então como eu utilizo basicamente dois tipos de delay eu posso deixar em um configurado o copy do canal A no B eu deixo configurado o modulation quando eu precisar basta pisar aqui eu modifico qual o, o, o efeito que eu quero certo? Observação importante, tendo tudo regulado, salvou, né? Imagina que eu vou configurar aqui agora o meu. Tá configurado que era dessa forma. Salvei do canal A, tá? Quando tá apagado é o A, imagino eu, né? Quando você desliga e liga ele, ele vem aqui já, por padrão. Então deve ser o A. Tá? Depois configurei esse, quero passar pro outro agora. Mudei o modo aqui, vou botar um modo aqui. Salvei agora do B, certo? Tá salvo e pronto. Aqui é agora eu posso variar. Certo? Tenho dois delays configurados. Isso aí pra mim é importantíssimo. Agora, um dos pontos mais importantes para mim, num delay, é o tempo-tempo, né? Sem o tempo-tempo, para mim o delay não tem graça. Tá? Eu gosto de trabalhar é, em tempo real, né? Tô tocando em pé, se de preferência não precisar me abaixar. Então, vem aqui, é, você precisa só apertar os dois ao mesmo tempo, né? Apertou os dois ao mesmo tempo, ele vai ficar verdinho. Vou salvar aqui, Ó, vou apertar os dois, fica verde. E esse tempo aqui, tem até observação, tá? Na Zoom um G5N que eu usava, uh, eu costumava pisar várias vezes, né? Pra ter um tempo mais preciso do meu tempo-tempo. Aqui não permite isso, tá? Apertou uma vez, ele já tá contando. Ele fica verde, tá? Não sei nem se tá dando pra ver a, a cor verde aqui, por causa da luz. Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar verde. Deixa eu ver aqui, ó. Vai ficar verde agora. Oh, vai, já Colabora com a gente aí. Aí, tá verde agora, certo? Esse aqui é o tempo. Então, tá salvo, vou carregar aqui agora, um, dois, um, dois, e a minha repetição agora, certo? Tá no tempo certinho. Então, pra mim, um dos maiores pontos aí, um dos pontos mais importantes é esse, tá? Aqui o nosso time responde bem, tá? Eu não vou utilizar o time, pra mim não vai ter utilidade nenhuma, porque eu geralmente tô no tap-tempo. Mas o time dele aqui, ó, máximo, certo? Com o, o tap-tempo eu consigo mais tempo. Embora eu ache extremamente desnecessário. Mas pode ter alguém que use aí, né? Então, é, modificou aqui, né? Salvou. Tá, ele sempre vai, vai ficar piscando aqui pra você, pra você salvar. Então salvou. Agora, quando eu mexer aqui no tap tempo, aquilo ali deixa de fazer efeito, né? Então o que faz efeito é agora o meu tap tempo, ok? Importante é que você saiba disso. Certo? Feedback. Quantidade de repetições aí. Desde uma repetição até sei lá quantas. Infinita, sei lá. É muita, tá? Um ponto importante, né? Uh, a gente tem a opção, pelo menos em pedaleiras, pedais de delay reverb, a gente tem a opção de cauda, né? Quando a gente desabilita o pedal, tá? Inclusive eu não tinha testado aqui, testei só no reverb. Quando a gente desabilita o pedal, a ideia é que ele continue batendo as repetições. Esse aqui eu não sei se faz, vamos ver agora. Ele morre, ó. Então não tem... a cauda morre. Tá? Já no reverb não. O reverb que eu tenho ali, ele permanece. É importante porque às vezes você precisa sair no um, final de uma, uma estrofe da música, deixar o reverb ou o delay batendo e continuar é, já com a guitarra limpa, né? E aqui não permite, tá? Então, ponto negativo aí. É, embora eu não utilize o, o delay aí dessa, dessa forma. Não preciso da, dessa repetição, porque o delay quase eu não uso no, no worship, né? Então, mas é assim, é só um detalhe, né? Então, eu acho que eu já falei do, da questão do tamanho, né? Do pedal também que é o, eu achei que fosse maior, eu tinha planejado que era para colocar esses três pedais né aqui em cima na parte superior porque eu fiz esse pedal board pensando nesses pedais exatamente já. Acabou que como é um pouquinho menor do que eu pensei, embora eu tivesse visto a medida, tá talvez eu tenha me equivocado, né, sei lá. tá Mas de qualquer forma aqui vai caber, vai caber mais um pedal aqui, estou pensando ainda no Moe Radar ou uh, num pedal Micro DI, né? Então o micro DI ele vai simular a caixa também, então ajuda bastante. Depois eu vou, vou mostrar o board completo. Estou esperando chegar a dois pedais ainda, tá? Mas vocês vão ver como é que fica aí uh, no, no complemento total, né? Somando todos os pedais, tá? Então vou fazer aqui agora uma configuraçãozinha bem, bem básica do, da maneira como eu utilizo e utilizar aqui com overdrive e com o overdrive e a distorção, certo? Simulação do amplificador está sempre habilitada, limpa, né? Então vou aqui do meu mix, geralmente eu não gosto do mix muito, muito exagerado não, tá? vem aqui agora na, no tempo, um, dois, certo? Repetições, não gosto de tantas, geralmente três repetições para mim é excelente, você vê que ele repete somente três, certo? Então aqui agora depois eu vou testar também quando eu fizer um vídeo mostrando o pedal board completo, tá? Eu vou fazer o teste de todos os pedais juntos para vocês verem como é que funciona aí. Tá então um overdrive, tá? Certo? Para mim? De bem. Então, tá aqui, overdrive. Agora vamos pro drive, tá? Eu, quando vou utilizar para solo, é o copy, tá? Então aqui tá no copy, pelo menos eu acho. Né? Tá no copy. Ok? Eu gosto de utilizar assim. Opa, batendo aqui no tá? Para mim tá bacana aqui, tá excelente. O pedal atende é, muito bem o que eu preciso, né? Lembrando de quando a gente vai comprar pedal, não, não vá só pela indicação dos outros, né? Veja se ele vai te atender. OK? Basicamente para mim aqui, o, o maior uso que eu vou fazer aqui de, de opções que ele me permite, tap tempo, tá? Não ia achar outro pedal com tap tempo nessa faixa de preço. Então, como eu considerei o tap tempo uma das coisas mais importantes para mim, optei por esse pedal. Então, o tap tempo bem acessível, excelente. Tá, o mix a uh, todos os botões trabalhando bem né uh, atende bem a, a minha necessidade a opção aqui de, de ter dois canais divididos tá para mim é excelente também e os modos aqui que são para mim o ponto forte aí da, da paradinha Ok bem pequeno o pedal é meio pesadinho né mas eu vou deixar para vocês aí o, o peso exatamente em gramas para vocês saberem tá ele do, dos pedais que eu tenho aqui é o mais pesadinho beleza mas atende bem é, eu acho que é uma boa opção aí pra galerinha que tá com a grana curta aí também, ok? A crise bate em geral, né? Então, é isso aí. Eu espero que tenha ajudado, tá? Qualquer dúvida que você tiver ficado aí... Ah, uma observação importantíssima que eu ia esquecer, tá? Não é True Bypass. É Bypass. Tirou a fonte de alimentação ali, já era. Ok? Então é Bypass sempre conectado, certo? Vou ligar ele aqui. Certo? Ok? Atende bem. Curti bastante. Beleza? Dúvidas e sugestões? Comenta aí embaixo. Se vocês quiserem ver o review imediato aí de algum desses pedais aí. Ou desses aqui, né? Do reverb. Ou desse reverb aqui. Ou desse chorus. Tá? Comenta aí embaixo que a gente faz. Beleza? Um grande abraço então e até o próximo vídeo.